Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P, é, hoje nós vamos falar sobre uma mesa diferente, uma mesa é, de quatro pés, né? vou deixar a foto no cantinho aqui, é, aqui na minha região eles falam é, mesinha colonial, é, mesa é, de estilo de, de demolição, né? é, o pessoal aqui usa muito fazer ela com madeira de demolição, mas como a gente anda em falta dessas madeiras, a gente vai fazer com a madeira que a gente tem aqui. Que tal tá o material que a gente vai utilizar? Já está o tampo, está pronto. Essa é uma mesinha pequena, né? Claro que ela pode ser feita retangular, né? Que é o normal. Mas essa é uma mesa de 90 por 90. Vai para duas pessoas só. Vai para uma kitnet. Faz um detalhe bonito no pé dela aqui, diferenciado. O tampo já está até colado. É Coisas básicas que tem até no canal aí, vídeos da gente montando, né? Fazendo essa colagem. Aqui eu tenho os pés né, que já estão cortados, as os laterais da mesa, já está tudo cortado, a gente vai mostrar um pouco do, da, da fabricação, do detalhe do pé e da furação, né? A gente vai mostrar um pouquinho. São pés de quadrados de 6x6, né? É uma mesinha normal, vai ser uma mesinha leve. Então é, vou mostrar a partir de agora como que a gente faz a montagem, a gente não quer que apareça nenhum parafuso no tampo dessa mesa, ou em lugar nenhum da mesa vai aparecer parafuso, vamos fazer tudo é, onde a gente for colocar parafuso vai ser escondido por baixo do, do, do tampo da mesa para ficar um acabamento bem bacana. Eu começo minhas mesas sempre pelo tampo, seja ela pé em X, pé de metalon, pé de é, quadrado, né? quatro pés como essa aqui, eu faço sempre o tampo primeiro. A partir do tampo a gente faz a estrutura da mesa. Quando é um tampo inteiriço, a gente já vê, chega o tampo, a gente já mede e já prepara os pés. Então nesse caso aqui uma mesinha de 90 por 90, eu já fiz uma pré marcação aqui, eu vou deixar seis centímetros de beral nessa mesinha. Quadrado, né? ela é uma mesa quadrada. Se fosse uma mesa retangular é, a gente ir medindo o tampo da mesa para deixar mais ou menos também 6, 7 centímetros dependendo da largura da mesa, 10 centímetros de beral, é, isso é proporção que a gente trabalha, então aqui eu já fiz uma pré-marcação aqui, a gente vai como a gente vai focar nos pés aqui né, como eu comentei com vocês que eu pretendo deixar 6, 6 centímetros de beral então aqui, 6 de cada lado, né aí eu Coloquei um pé aqui com 6, do outro lado também, 6 centímetros. 6 centímetros. A gente precisa fazer a furação, né? Essas aqui são as travessas, né? E a gente precisa fazer a furação dessas peças para a instalação dessas travessas aqui. Então as, as travessas já estão prontas, né? A gente vai, vai ser instalado aqui. E agora a gente vai passar para a marcação. E montar o chassi dessa mesa. Bom, então a etapa de marcação, né? Os quatro pés já estão aqui, posicionados. É... Umas pequenas dicas que eu vou passar da forma que a gente faz aqui. Primeira dica. A gente risca esses pés como se a gente fosse riscar um pé de banqueta. Pé de tamborete, como é chamado. Algo desse tipo. É muito simples. É... Primeira coisa, eu enfileiro os pés né? e eu confiro o alinhamento deles com o esquadro aqui, já que eu vou riscar os quatro de uma vez. Eu confiro se eles estão devidamente alinhados e no esquadro aqui para não dar diferença no risco. Com a própria travessa, eu venho aqui deixei ele faceado com os pés aqui e aí eu faço um risco só. Lembrando que se a gente conferir o esquadro deles aqui, a gente deixou faceado, logicamente vai ficar o risco vai ficar esquadrejado, mas a gente confere com o esquadro. Certo? Eu fiz o, a marcação nos quatro, né? E basta que eu vire eles, eu posso riscar um a um, né? 90 graus ou os quatro juntos, vou optar por riscar um a um, e as foram riscados né, aqui vai ter furação para montagem nesse sentido aqui, como é uma travessa de aproximadamente 8, 8 centímetros e meio, devo deixar... 2 centímetros de cabeceira do pé E eu faço a furação nesse sentido Para não estourar a cabeceira do pé É por isso que eu faço esse tipo de, de trabalho Deixando dessa forma Então como eu quero deixar aqui é, 5 milímetros de, de, é, de distância da travessa para a face do pé Eu vou usar o, o esquadro aqui e marcar essa primeira peça Eu já até marquei uma delas com a própria peça Mas o ideal é que faça com o esquadro para não ficar torto, né pessoal? Então aqui a gente fez a marcação. Não sei se vai ficar visível no vídeo. Marcação feita a lápis. Não fica tão visível, mas dá pra ver. Então eu fiz a marcação de onde eu quero que a madeira é, fique posicionada. Logicamente, a gente vai desbastar cerca de 1mm um a 2 aqui. E ela ainda vai avançar um pouco para tampar as frestinhas aqui do, da furação. Aqui está a broca. Né? Eu pego essa broca. Aí eu já posiciono ela. Né? Aqui é onde as lâminas vão cortar Eu trago essa broca aqui e posiciono ela né? Onde a lâmina vai faciar E como ela é uma broca que tem ponta Eu já faço a marcação com a ponta dela Logo em seguida Com o esquadro né? Eu venho aqui e copio essa marcação aqui ó. Bem centralizada Então esse risco é onde a nossa broca vai centralizar na hora de furar. A gente vai descer o furo aqui, abrir esse rasgo e depois a gente vai entrar com a, com a espiga aqui e montar o pé da mesa. Lembrando, tudo bem tem que ser bem esquadrejado para que fique bem, bem justo, bem firme. né? Porque a gente sabe que esquadro na mercenaria é de extrema importância. A partir de agora a gente vai passar para furação e logo em seguida a gente vai fazer um detalhe aqui no pé dessa mesa para dar um, um charme diferenciado nela. E também, a gente vai usar daqui a pouco, a gente vai fazer um, um pé despontado. A gente vai fazer, o, fazer cortes mais ou menos nesse sentido aqui, despontando os pés para ficar um pé bem, bem bonito, uma mesinha bem charmosa. Aqui furação pessoal do pé está marcado. Gente vai fazer a furação aqui. Coisa simples demais, só um batente aqui na furadeira. Né? A broca de vinte está lá, já regulamos a profundidade. É um vídeo aí da nossa furadeira aí que a gente deu uma melhorada nela. Vou deixar um card aí em cima aí para quem quiser ver lá. E então vamos lá. serra, né? vamos utilizar o nosso gabarito para corte em ângulo vou deixar um card em cima do vídeo dele aí, que a gente mostrou como que é feito Olha só. então a gente vai passar a fazer os cortes com ele aqui Depois da gente fazer lá o desponte no pé, já está furado, a gente passa aqui porque ele passa do detalhe, né? É, é somente um detalhe estético que a gente quer fazer aqui. O primeiro detalhe, né? É, vai estar tá visível na mesa, que eu vou deixar a foto em cima aí, no cantinho. Primeiro detalhe, eu quero ir lá 12 centímetros é, do, do topo do pé, né? Então eu já marquei aqui, né? É, a gente repete já repetiu aquele processo de igualar os pés aqui com o esquadro e com o esquadro eu faço uma marcação aqui, onde eu quero esse detalhe mais ou menos Ó. então o primeiro, primeiro detalhe vai ficar nessa posição aí então a gente vai trabalhar aqui com a tupia muita gente faz no formão né? mas a gente vai trabalhar com a tupia mais rápido, mais simples a gente coloca o meio da fresa aí no na marcação e a gente prende uma guia, né? Que a gente vai utilizar aqui para tupi e para a gente com o sargento mesmo aqui. Tudo tudo passo a passo, bem simples de fazer, pessoal. Quase todo mundo tem né, essas ferramentas aí. A gente vem na outra aqui, na outra ponta, unidade. Confere aqui, depois a gente vai colocar o esquadro. pessoal, então o primeiro canal foi feito, já toquei aqui de fresa, coloquei essa fresa aqui ponte aguda, triangular, como vocês preferirem, já mudei a guia de lugar, né, para a gente fazer o outro rebaixo, regular a profundidade para ficar igual ao outro, simplesmente coloca ela dentro do canal, e a gente aperta aqui. rápido, dá um, uma estética bacaninha no, no pé da mesa, daqui a pouco a gente vai mostrar ele prontinho aí. Bom, para fazer a montagem dos pés, a gente já montou essas duas partes aqui, agora a gente vai fazer o fechamento do, do chassi da mesa. É, as peças então, a gente enumera elas para evitar dorzinho de cabeça na hora da montagem aqui. Tá, de ficar procurando onde colocar as pedras. Caso você não tenha um sargento como esse, é, para prensar a sua mesa, é, essa uma mesa quadrada daria para deixar presa com quatro sargentos desse, mas uma mesa retangular dificilmente os sargentos irão dar comprimento no um tamanho retangular do lado maior da mesa, então se utiliza cinta, a famosa cinta de caminhão, é, as, você pode fechar os quatro lados da mesa e Pinar, prensar e fazer a pinagem e deixar com a cinta prensando as 24 horas, que é o tempo suficiente para colagem. No nosso caso aqui, a gente vai prosseguir a montagem da mesa, mesmo com a cinta aqui, é, ela não vai atrapalhar a gente, a gente vai conseguir é, fazer a montagem do tampo aqui. Ok, pessoal? Não é muito foco a montagem do tampo, mas a gente vai mostrar um pouquinho aqui, como eu mencionei que a gente... É, não vai deixar parafuso aparecendo nessa mesa aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui da montagem interna dela aqui, ok? Pessoal, então, como a gente mostrou aí, a montagem aqui, a gente vai deixar um videozinho aí no final dela e umas fotos dela depois de acabadinho, de envernizado. Agora, a gente, assim tá aqui, a gente vai deixar quieta aí, já tá montadinho. Só acabamento final agora e entrega pro cliente. Pessoal, quem tiver gostado, puder nos apoiar com um like, se inscrever no canal. Dúvida, pode deixar no comentário. E a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo aí. Ok? É, sugestão de vídeo? Pode deixar aí também no comentário. Um abraço a todos e até o próximo.